E aí clã aqui de novo, a gente tá vindo com Genshin Impact, RPG para PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Android e iOS. E parece que tá para sair para Xbox também, viu? Não fique triste, é um jogo gratuito. Gratuito. E é, ele tem esta qualidade aqui, ó. Um jogo gratuito. <risos> é bonito, hein? Bom, a gente não tem as mães de fazer gameplay de RPG, então a gente fez o seguinte: a gente vai lá todo o começo, só vamos mostrar a gente brincando, matando os monstrinhos. Só para ter uma ideia, você começa com esse menininho ou com uma menininha. Né? A história: vocês estão completando uma bruxa, parece. Dá tudo errado e você cai nesse mundo. Você pode escolher um dos dois. E aí você vai conversando com diversos personagens. Bastante, você conversa bastante, você gosta, você gosta de conversar em jogo, ó, você tá no, esse é o jogo certo pra você Se você gosta de pular diálogo, você vai sofrer um pouco Como a gente tá sofrendo, mas é só nessa questão, o jogo é muito bom Muito divertido Os personagens que você conversa no começo, eles integram o seu time Então, você começa com esse menininho, aí você conversa com a menininha de vermelho Ela entra pro seu time Aí você conversa com o menininho de azul, ele entra pro seu time E depois, com essa bruxinha, são esses quatro só que tem muito mais personagens que você conversa. Como por exemplo eu só tô andando aqui ó. Eu já já vou fazer uma missão Como por exemplo este menininho que é meu time oficial vou colocar aqui você conversa com esse cara e você joga uma missãozinha com ele. E o mesmo acontece com vários outros personagens, mas para você ter eles em definitivo, você precisa abrir caixas, né? tem que rodar aí a roleta, fazer uma oração, ele... <risos> ele fala que é uma oração, e aí você pode tirar esses personagens e integrar o time. Vamos dar uma olhada aqui no nosso manualzinho, o que a gente pode fazer aqui perto? expedições Fazendo minhas expedições para começar o dia bem, não olhar no tamanho do mapa, a gente explorou praticamente todo o mapa é, Eu acho, né? explorando quase todo o mapa E a gente tem que ir atrás agora desses quadradinhos roxos que estão mais pra cá Agora tá chovendo, hein, que beleza Vamos pro sul Olha de onde a gente está vindo, é Casona da árvore... É tipo um vilarejo, eu acho... Uma coisa legal desse jogo... Os personagens, eles têm domínios de elementos... Então... Os inimigos também têm domínios de elementos, então... Funciona mais ou menos um esquema igual ao Pokémon, né? E também tem os, os personagens que tem qualidade Os caras dançando ali, ó. a gente já vai chegar na ignorância Está chovendo, isso não vai dar certo Mas ao mesmo tempo vai Mete meter um ult aqui Estamos congelados todos, todos os personagens também foram congelados Combate normal, os personagens têm tipo uma habilidade especial, tipo essa aqui. Eles têm também um ult que vai carregando. não um leve desacerto desse amigo. Usando um pouquinho a bruxinha. A bruxinha é efetiva contra água. E eu acho que gelo também. Ele derreteu o bicho muito rápido. Subimos o rank de aventura. A gente foi jogando aí de uma forma como se eu não estivesse mostrando pra vocês, né? Você fica muito focado, sei lá. Acabei nem mostrando um especial. Vou soltar um especial aqui, ó. Aleatório. manda um tornadão, ó. E como tá chovendo, ele soma com a água e vira um tornado de água. É que você pode juntar as. Combar as coisas. É. Olha, é bem legal, bem legal. Olha lá, tem uns caras ali, ó Olha só aqui, ó na já, o santa a é nosso favor. Áreas como essa no jogo, você vai andando assim e encontra... Ai, que que é isso aqui? Eu nunca vi isso. Você encontra um, um, um grupamento de inimigos e um baú. Igual, é sempre fechado, você tem que derrotar a área inteira para abrir. E aí ele te dá Esse XP de aventura Você tem níveis de aventura tá vendo? Olha só que legal Isso é o equivalente ao level né, do personagem E aí cada Cada um dos personagens que você tem Você tem que subir level na unha Bem, Meio que usando itens Para subir o nível dele e, e aí ele tem level cap E você usa itens para destravar o level cap Olha é muita coisa, é muita, muita coisa Vamos andando pela estrada São os bobos que explodem, ó. o ah, barril que explodem o que eu mais gosto de fazer é combinar o fogo com o vento Sempre derrete os inimigos é Sempre uma grande alegria os slimes de vez em quando esses bichos azul você pode coletar mas a, maior, a maioria das vezes eles tem uma serventia você tem que acender algum pilar com eles então você tem que ir guiando eles é bem bonito, viu uma coisa que me agradou muito nesse jogo, ele fica é bem bonito. Sai fora. E aqui? Não. Mas aqui tem uma missão. É uma missão do dia, algo assim. Ó. Tem que derrotar esse cara aqui. Invisível. De é mesmo Aí, ó. Enquanto ele tá voando ali no turbilhão de fogo, ele ainda vai e manda um Manda outro turbilhão. <risos> Deixa ele preso no ar. É? <risos> pegamos o item faca de caça. A maioria dos itens é para craftarias viu? Craftarias, melhorias de equipamento, melhorias de personagem. A gente já vem aqui, ó. Eliminar todos os monstros é a missão. Qualquer? Até... A gente mata os menores. Os slime de magma. Tá tomando, hein? Pegou os reforços? Mata tudo. Vou trocar aqui por 20. Time para o off normalmente não funciona em inimigos grandes, mas vamos tentar. Vamos lá, dois de vento. Perfeito eliminamos todos os inimigos. Você ganha umas estrelinhas que servem para... Para que mesmo servem isso? <risos> ah, serve para abrir caixa você não precisa ficar gastando tantos dinheiros Olha só, não sei nem se é possível gastar dinheiro Bom posso... oh, cara, chega aí ó. Como legal que eu gosto de fazer é a água com a eletricidade, funciona bem a nossa bruxinha para é de eletricidade, vocês viram lá eu derretendo o, o mago de giro com ela. A gente limpou a área e infelizmente não parece ter nenhum baú aqui. Triste. Essa missão roxinha que eu estou fazendo é uma missão de ar. Né? Faz parte aí deste livrinho. Este livrinho você só vai adquirir conforme você vai subindo aí de nível de aventura. Vou comer alguma coisa. O personagem tá meio fraco. Aqui, ó. ó a sopa. Duas. O personagem não aguenta mais comer. Ah, tá ótimo. Outra coisa, se os personagens estiver fraco ou morto, em vez de eu ficar usando receita pra. usando comida para ressuscitar e eles e deixar forte, você pode ir naqueles pilar do set. ficar perto, você tem uma benção. E mais? Onde eu mais posso ir? Eu queria fazer a última missão. O, o personagem sempre tem a mesma cara também. É, o equipamento dele é não é igual os outros RPGs, vamos dizer assim capacete, armadura, é outro esquema Tem estes itens aqui, ó, artefatos E você coloca cinco artefatos no seu personagem para melhorar ele Aqui estão as armas Detalhes, ó, é bem bonito, tudo é bonito Aí, é o que eu falei, você pode subir ela até determinado nível, depois você tem que acender ela usando os itens ou tendo um rank de aventura específico. Então, o rank de aventura é de toda toda a sua evolução no jogo. Eu não quero entrar nessa conversa com o senhor. Infelizmente, você tem que assassinar animais para se alimentar, para fazer uns cozidos. Às vezes, você tem necessidade de, de cozinhar. Ele tem um robô gigante, outro robô gigante, vamos enfrentar um robô gigante dele só por esporte. Seria que eu retorrei? três flechas? Três flechas. Aqui ó, a gente já combina. Esses robôs são pesadíssimos. Mas às vezes ele não dá se sentar assim, ó. É uma batalha boa. Um outro robô atirando na gente. Não sei se vocês notaram. É algo errado. Pronto, oh, derrotamos um robô. Esse robô no começo assusta, viu? Mas depois passa. Oh oh. Nossa estamina está caindo, se você está voando e cai, a estamina você cai, se você está escalando e acaba a estamina Você cai, se você está nadando e acaba a estamina você morre afogado Loucura né? É um negócio meio enjoado né, a estamina É um desafio Tem desafio e Tem de tempo também o jogo também tem dungeon, tem. Tem umas quests lá. Por que eu não faço isso aqui, ó? Só vem aqui, ó. Vira e. Mano! Mas não sei se vocês notaram, não me importa. Porque o nível dos bichos abaixo. A aventura concluída. A gente ganha um tanto de XP de aventura. Conforme sobe os levels. Levels, a gente vai volta a cidade e coleta as os prêmios, né? Tem premiação. Acho que é isso, né? Eu não abordei nada direito, tudo de forma bem vaga. E eu só sei que o jogo é bom. Se você gosta de RPG, você vai curtir. Se você gosta de gastar dinheiro e abrir caixas também, você vai curtir. Vamos resgatar aqui recompensa de ranking. Ó. Um monte de coisas. Isso aqui que precisa... Para subir nível de personagem, isso aqui precisa subir nível de arma O resto eu não sei o que é Essa dona aqui a gente pega umas quests e bota, expedição também Nada mais é Um negócio para Deixar os personagens que você não está usando trabalhando Bom, eu acho que é isso aí pessoal A gente vai encerrando por aqui, se vocês gostaram da nossa gameplay meio corrida de.. Shin Impact. <risos> se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, adornando nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Troidvan e recomendações. Essa é uma recomendação. E é melhor ainda porque é grátis. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e responde, se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!